Hoje eu vou na Barzeguiar, tenho 17 anos de idade. Não sou formada ainda, mas estou cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Trabalho numa creche pública, da minha cidade mesmo, como estagiária. É, moro no bairro de Aparecida do Oeste, município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná. A minha rotina, no dia de agora, com essa pandemia, está sendo mais tranquila. Por enquanto, não estou tendo tempo de fazer curso presencial. Por isso estou acompanhando até de cursos à distância. E não teve problema nenhum que levou a buscar esse curso, e sim, oportunidade. Pois tive, pois tive a oportunidade de conhecer esse curso através de, de meus amigos, e tive muito interesse, muita recomendação deles, até que eu resolvi, ah, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Deu certo, adorei, gostei muito. Sendo com isso, eu quero continuar fazendo muitos cursos com vocês ainda. A minha percepção sobre a instituição, os conteúdos, é muito boa. Adorei os conteúdos materiais, professores, o atendimento nota 10. Muito bom, gostei. Me trouxe várias oportunidades, vários aprendizados que eu não sabia, não conhecia. E agora eu estou conhecendo conteúdos que eu não tinha ideia. Agora eu tenho. E eu resolvi dar um boa de confiança por causa disso. Tem muito curso que tem interesse até agora. Conteúdos que eu não passava, agora eu vou passar pelos meus alunos. Gostei muito, nota 10. Meus parabéns e sou... Muito grata pela experiência que eu tive com vocês.